E aí, rapa, tudo numa boa? Eu sou a Mônica e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o Truffaut, que é um cineasta incrível e uma das minhas maiores inspirações e referências do cinema. E o Truffaut foi um cineasta, assim, muito foda, assim, disparado. Porque ele morreu aos 51 anos, infelizmente ele morreu muito novo, mas ele teve uma carreira de quase 25 anos. E nesse meio tempo, ele produziu 26 filmes. Ele teve uma sacada muito assim de mestre, ele percebeu que pra ele manter a equipe dele, a produtora dele, todos os equipamentos, ele precisaria produzir um filme por ano. E ele fez, isso é muito foda, imagina produzir um filme por ano, hoje em dia é meio difícil a gente ver isso, né? Um diretor que tem sua própria produtora já começa por aí, e o engraçado é que assim, eu sempre amei Hitchcock e o Truffaut, muito antes de saber quem eles eram, muito antes de entender essa área do cinema e do audiovisual. Pra quem não sabe, o Hitchcock é esse gordinho sexy que está aparecendo aqui. ó, tá aparecendo aqui também. Vou botar uma foto dele melhor aqui pra vocês. E ele dirigiu filmes como Pássaro e Psicose. Eu acho que vai ser mais fácil vocês lembrarem dele por Psicose, que é aquele filme clássico assim que... A menina tá tomando banho, chega o assassino com a Paca, que é aquela cena sonora maravilhosa que hoje em dia se usa muito, né? Que fica... Quando eu descobri, mais adentro do que era o cinema, essa parte mais técnica de direção, roteiro, além da estética linda, maravilhosa que a gente vê depois do trabalho que dá a produzir um filme, eu vi que eu e o Truffaut a gente tinha essa coisa em comum, né? Que é ser louco por Hitchcock. Então nesse meio tempo de produções de filmes do Truffaut, ele mandou uma carta pro Hitchcock dizendo que queria fazer um vídeo sobre ele, que se ele tivesse um tempo, ele queria fazer uma entrevista de, assim, umas 500, queria fazer umas 500 perguntas pra ele sobre o cinema. Aí o Hitchcock topou, falou, não, beleza, eu te dou uma semana pra você vir pra Los Angeles. E a gente conversa, e o Hitchcock tava terminando de produzir os pássaros. E dessa entrevista saiu esse livro maravilhoso, que está aqui também para vocês verem, que é uma entrevista do Truffaut com o Hitchcock, onde o Hitchcock conta coisas incríveis sobre o cinema e as suas técnicas, né? Técnicas dele, no caso. E é incrível. E tudo isso porque eu queria contar para vocês que tá rolando uma exposição no Miss do Truffaut, e eu tô contando porque eu acho que todo mundo deveria conhecer mais adentro é, a história do, do trufô e como ele trabalhou, porque é incrível. Essa exposição que tá no MIS tem é a curadoria do Sérgio Tubiana, que já trabalhou com o trufô numa revista. Ele conta que quando o trufô faleceu, ele foi até a casa do trufô fazer uma pesquisa, porque ele queria fazer uma biografia do trufô. E ele falou que foi tipo assim a pesquisa mais fácil dele Porque o ele percebeu que o Truffaut era obcecado por guardar suas próprias memórias Então é, na casa dele ele encontrou roteiros de, de filmes Papéis de filmes que ele foi ver, sabe, esses ingressos Então tinha tudo, tudo, tudo mesmo assim, que o, tru o Truffaut já tinha feito na vida Ele tinha guardado E como ele é diretor da Cinemateca Francesa ele propôs essa exposição, então foi ele que escolheu a dedo, cada coisa que, vai, que tá nessa exposição. E lá vocês vão encontrar de tudo, desde roteiro a cartas, a referências e, tipo, absolutamente tudo pessoal do Truffaut, né? Então é legal porque dá pra você entender como que, como que era a visão dele do cinema e como que era a vida dele, o jeito que ele pensava e a forma que ele registrava as coisas. Dele, sabe? Porque eu, eu acredito que cada pessoa tem uma forma de registrar é, a sua memória. E ele tinha uma forma muito incrível. Então tinha vários, tem vários cadernos e imagens, e, e até alguns filmes dele estão tá em exposição. Lá. Essa exposição vai até dia 8. E como eu sou uma pessoa assim que está avisando muito em cima da hora, né? Porque eu me enrolo sempre para fazer vídeo. Se você não tiver a chance de ir até o MIS a tempo de ver essa exposição, eu indico muito que você estude sobre a vida e a filmografia do Truffaut. E eu vou deixar aqui três dos meus filmes favoritos do Truffaut pra você assistir e a gente conversar como foi, pode dizer. O primeiro filme é, de repente, no domingo, que, que conta a história de um cara que trabalhava como agente imobiliário. E é, acontece um assassinato. Coincidentemente, essa pessoa que faleceu, que foi assassinada era amante da esposa desse cara. E quando a esposa desse cara morre, ele se torna o principal suspeito de ambas as mortes. E a história é muito legal. É, eu gosto de contar assim, mais ou menos a sinopse, porque eu sou uma pessoa que não sabe contar é, a história de um filme sem dar spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. spoiler. Isso aí. Assim, contar o básico do que soltar pra vocês e vocês brigarem comigo quando forem assistir. E o segundo filme é um filme que eu gosto muito, assim, eu acho que dos três é o que eu mais amo. É A Noite Americana, que conta como um filme é produzido. É um filme sobre um filme, se é que vocês me entendem. E o Truffaut, ele atua, ele atua, ele é diretor do filme que está sendo filmado. Né? E é muito legal, assim, você vê. Como dar um trabalho do caramba fazer um filme Então eles, eles tiveram um trabalho em dobro, né? Porque eles estavam filmando um filme Então, tipo, imagina Deve ter sido muito foda E o terceiro filme é um filme que eu acho que você já ouviu falar em algum momento da sua vida O Homem que Amava as Mulheres E é um filme que conta é, os encontros e relações que um cara tem com... Algumas mulheres E é muito incrível Então foi isso Assistam esses três filmes Ou pelo menos um deles Pra gente poder conversar e bater um papo sobre o Truffaut Se você não puder ir na exposição Que tá no Miss E vai até dia 8 Pesquise sobre a vida dele E sobre a filmografia dele Que eu tenho certeza que você vai adorar Ele é um cara incrível assim, Meu parceiro assim, A gente já conversou várias vezes Inclusive assim, antes de dormir Eu sempre toco uma ideia assim, com ele eu Espero que vocês tenham gostado um beijo enorme no coração Curte o vídeo Compartilha com seu amigo Se ele também gostar de cinema, claro E nos vemos no próximo vídeo Paz!